E aí galera do canal, aqui é o Zulubit, hoje estamos com mais um vídeo. É o seguinte, eu tô hoje com o Mu de novo. Ele foi muito bem aceito no canal, como eu percebi, bateu o não Bateu tanto like quanto eu esperava, mas bateu muito mais viu do que eu esperava. Então, vamos trazer. Ele tá caindo muito. Ele tem um sistema de... Vou até mostrar esse sistema para vocês. Vamos aqui. Que é... Tipo igual o Diablo, cara. Pra mim isso aqui é o Diablo 4. Literalmente. Ele, tudo que o Diablo tinha, ele tem. só que.. Um pouco melhor, vamos dizer. Melhor entre aspas. Ele misturou Mu e o Diablo, praticamente. Só que eu, eu não sou muito. não conhecia muito muito então eu não posso dizer o que, que ele pegou. Sei que algumas skills não é muito Essa skill aqui mesmo, no moço sei que era roubada, era boa. Pra ficar o pano, tu largava ela lá com coisa ligada, ele ficava matando os bichos direto, ficava upando, então o que ele pegou do, do Mu? Nível 60 nível ao máximo, dá pra pegar nível 61 dia eu criei no servidor 3, 3 agora vim pro servidor 1 porque tem todo mundo aqui, nível 32, só que no servidor 1 tá embaçado, uma fila de espera violenta, tipo meia hora de fila pra tá cima, tá, tá grotesco a quantidade de fila que tem que esperar. Servidor 3 não tem fila, mas tem menos gente, pra tipo, fazer The Doom, de e tudo, tava meio embaçado, tava meio triste o tipo, BR, BR tá tudo um, então eu vim pro 1. Então o servidor 1 agora. E o que é esse level descreve? Tem o nível e tem o, o, o Anima Qual anima? Deixa eu confirmar o nome do negócio. É, Animaca. Anim, animica. Animica. É Animica, isso aí. Desculpa gente, sou péssimo lembro, é é tipo um level secundário, isso aqui vai aumentar muito a tua força Ou teu poder, power, poder, como vocês prefiram falar, certo? Então é que não diabo, praticamente Tu pega o nível máximo, tu vai levar um dia, ou dois ou três no máximo Isso, Mesmo jogando três dias jogar pouco, cara porque pegar o nível máximo aqui não é nada difícil Pegar o nível máximo, tem um estilo de craft, tu vai vir aqui, vai pegar aqui ó, falar com o um rapaz e vai desfazer o item. Eu desmonta o item, pega o item que tem vai ah, usar, desde vender tu desmonta, ó. é o mesmo esquema aqui ó. Isso aqui eu vou usar ó. Ó. tu vai e desmonta. Qual, qual é melhor aqui? PV, ataque. claro, como sou mago, vou precisar de ataque. Isso aqui dá o quê? Poder de luta, mas, mas não dá nada. Poder de luta, não dá nada. Vai um desses por acaso. Isso aqui dá PV, um ataque. Mas ainda 12, 12 a mais. Esse aqui eu não vou usar. Opa, opa, pera. Tira esse aqui. Isso aqui eu vou usar. Beleza. Então, o que tu vai usar aqui é tua desfazer. Deles. Você vai ganhar itens. Pra craftar outros itens. Vamos ver se eu consigo craftar alguma coisa que me peste. serão itens um pouco melhor do que os seus, no caso. Pra quem conhece o Mulo, aqui tem o mesmo sistema de Blaze, só não tem a Soul. O que que é? Não sei porque eu conheço o Mu, então não posso dizer pra vocês o que, que seria. Sei que a Blaze é pra melhorar o item, deixa o item mais um, mais dois, e você gasta uma uma Soul pra tentar. Então, o mesmo jeito tem pra falhar, tem pra, pra, pra, ir, pra dar sucesso, tem pra falhar, então ele pode dar sucesso ou falhar. Não sei como se faz esse processo, mas me recomendaram, opa, esse aqui serve pra mim? Não, de boa, de boa coisa. Eu não sei como é que funciona esse aqui. Esse aqui serve pra mim e vai ficar aqui. Então eu não sei como funciona o carro. E o que seria? Esse aqui é outra pedra? eu pedras? Vou usar. Esmonto, ó. Eu vou ganhar aqui, ó, quer ver, os itens. Ó, oh, ganhei bastante coisa. Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa. É sempre nesse cara aqui ó, com uma espada-escudo. Espada é, mercador de armas. Beleza, agora vamos no, no cara com martelo. Voltando, então esse Bless vai tentar a sorte. Vou deixar mais um. Aí se ele falhar, tudo. Tem um pergaminho que eles falam que não deixa cair cair. Então tem chance de falhar. Então, umzinho mais alto. Acho que é bom tentar muita Bless. Tentar. Bless o quê? Esse aí tem aqui, ó. Cadê? É Joia da Benção. Que ele chama de Bless. Por que chama Bless? Não sei. Sei que essa é a Bless. Eu tenho duas. Ah, tenho duas, não sabia. Que legal. Tem duas Bless, certo? Vou aplicar item. Vamos ver se dá pra ficar um item. Ó, pior que o meu, pior que o meu. Ó, esse aqui já é melhor, hein? Bem melhor. Olha. Agora qual? O azul. O azul é sempre. É, esse é 25, ó. 25 tem a mesma força do que o do 30. Cara. Fazendo 30. Ó, fabriquei, ó. E... Tome. Ganhei o item. Que eu precisava. Aqui tem... Nada bom. Ó, ó. Uma roupa melhor que a minha, ó. Aí já me falta, ó. Falta essa pedrinha. Minério um raro. Pra vocês entenderam, né? Como é que funciona, né? Vamos lá desmontar esse item aqui. Não posso usar, não posso usar esse aqui eu posso então esse aqui é mais ou menos como é que isso aqui funciona no sistema de de up do, do jogo se eu vou pegar nível nível fazer fazendo umas questzinhas umas dungeonzinhas tem um esquema que tu faz, tu cria uma conta e a segunda, e tu não joga joga com aquela conta, você vai simplesmente criar outra conta no mesmo servidor e vai jogar com a outra que ele vai ter bônus de XP de 150% 150% a mais vou te mostrar isso pra vocês Desmontar item, esse aqui eu não vou usar, qual outro que eu não vou usar aqui? Esse também vai, vai rodar, pronto! Certo, desmontou, um minério raro que é o que está precisando, beleza! vai ativar para cá, então você já sabe, desmonta item, faz item para poder Vocês vão distribuir aqui conforme, caso não... Se você distribuiu a rada, o que eu faço? vem aqui e definir? Tu vai gastar isso aqui de, de zen pra refazer. Então, precisa é de menos. Esse é o item que eu quero fazer. A do 25 era mais forte, hein? Isso já deixa 4 poder mais forte. ó eu, eu liberei outras, hein? Mas melhores, hein? Isso aqui, ó. Opa, tem 32 aqui. Ah, mas é 7. Mas, pô, é bem melhor, hein? É, não vou craftar nada por enquanto. Pra vocês entenderam como é que é. Vou guardar essa aqui para depois. Vamos fazer uma donjonzinha. Pra vocês verem como funciona. Vou fazer uma DG. Deixa eu sair do grupo aqui. O sistema do jogo é bem fácil. Tem amplo. Esses DGzinhos aqui. Se voltando, eu vou ver. Eu acho que se eu pegar hoje, ruxar a noite toda no muro, eu pego o nível 65 de boa. Acho que mais 6 horinhas eu pego nível 65 e pego uns níveis ali do Animica, certo? Pega uns coisas no muro. É praticamente pego o nível máximo. Tu vai atrás de item upar o pau Animica que é infinito, ou acho que vai ter 900, porque para upar tudo ali é 960 e poucos pontos. Então a gente não sabe até onde vai. Então é isso, mais ou menos. Beleza, gente? Cara, é longe pra cacete. O que mais que eu posso explicar do que eu aprendi? As habilidades, tem como você elas, ou conforme vocês vão vocês vão upando elas. Vocês vão colocando tipo, umas runas né, nas habilidades, que vão te deixar mais forte. Vou deixar mais forte, no caso. No nível 25, tu vai escolher aqui que Ahori tu quer seguir das habilidades avançadas, no caso. que Por sinal, eu escolhi essa habilidade avançada que eu gosto muito. Deixa eu ver o que mais.. É, vamos fazer uma DGzinha, vamos ver se, se não for demora eu faço uma DZ com vocês. Vou fazer, tipo, fazer uma fazer missãozinha. Aqui é básico. Fala que tem PvP em grupo, a guild cabe 30 pessoas só, então não tem como fazer um grupo muito grande, massivo. É um grupo pequeno. Fala que tem várias coisas legais. Tem PvP 30 versus 30, tu pega item, tem como tu aprimorar asa, aprimorar item. Tem vários mapas, que eu nem sei como é que eu faço para ver os outros mapas. Tá, por aqui não tem como ver o mapa, só dá para ver o mapa que eu tô usando. Tipo Diablo, ó. O mesmo, mesmo mapinha, igual o Diablo, Diablo, tá igualzinho, ó. Esse cara copiou descaradamente. Pera, eu vou usar esse portão aqui, para ver se eu consigo chegar lá em cima rapidamente. Que isso aqui, portão não me... Deixa eu ver. Anterior... É, esse é o portão que eu preciso chegar, porque ele é o mais próximo. Ó. Viu? Então vamos lá, tem montaria. Tem uma montaria aqui que eu esqueci. Vamos usar essa montaria que eu tenho. Nível 25 tu ganha uma. Eu tenho uma habilidade que eu nunca me errei, louco. Ó. Esse personagem aqui ele é muito daorinha, cara. Esse é o mago, só que ele tem mago tem duas classes. Tem a, a classe assassino e a classe mago. Eu peguei a mago porque a assassina bate mais corpo a corpo. eu não me interessei. Eu gostei dessa aqui que ele bate a distância. Ele tem bastante mobilidade. Ele consegue as habilidades do o mago assassino, mas os atributos dele é do mago longa distância. Então, acho que tem melhor no, no meu caso. Não sei. Ah, conforme o grupos anima, eu vez que ele já uma quantidade de pontos, ó, ele te dá um... Buff mais, tipo, buff, mas, você vem aqui na DG, coloca grupo, grupo automático e vai procurar, fechou o grupo aí, que sorte! A gente vai entrar uma DG normal, nível 1, sem muito segredo. Vamos lá, ó, a gente é teleportado automaticamente. Teleporta, gente! O grupo já tem 5. E aí, por que eu não, a gente não entrou no nosso esmorra? Ou melhor, por que eu não entrei na no desmorra? Gente, era para mim ter entrado no mais borra. Gente, que bizarro! Beleza, entrei em outro grupo, ok. Certo, agora foi. Carregou o tempo e.. Vai! Teleporta! Agora sim. Vamos lá. Gente, eu quero que esse vídeo bata 20 likes para continuar trazendo esse vídeo. No outro faltou só 6, mas bateu bastante views. Então vamos bater 200 views, pelo menos, ou 20 likes. Então vamos deixar o like, quem gosta. Se a galera quiser criar uma guild, vai ser pequena, cabe 30 pessoas cabe mas eu posso criar uma guild aqui pra galera. Aqui, aí tem uma missãozinha pode ter que vir, ó. Tem a setinha que então a, a gente vai ganhando os bichos Só tá ganhando os bichos porque eu não sei por quê, Mas lá pra frente não vai ter como fazer isso não Vai ter que matar matando aos poucos No nível baixo dá tá pra fazer isso Mas tem uns bichos que tem cinco vidas No meu caso, o que eu vou fazer? Tem um combozinho que eu acho que aprendi esse combo Eu faço o que? Eu solto ó, esse, esse poder aqui Cortina de fogo Solto corrente radiante Solta isso aqui, que parece ser tipo um golpe penetrante, que parece tipo uma rajada de meteoro. É muito massa. Sabe? Pode pegar os itens Pega vou pegar um dinheiro. Eu acho que eu tenho bastante dinheiro para nível baixo. Não é muito. Não sei, não, não, não conhece o jogo, tá aprendendo. Do jeito que vocês estão aprendendo, eu vou errando, vocês vão aprendendo comigo, eu vou aprendendo com vocês. E junto, ó, a chave aqui é pra abrir a porta, tem que derrotar aquele bicho. Ah, eu tenho um rank, eu sou o segundo que mais deu dano na nossa PT. Ah, eu gosto desse golpe porque ele dá muito dano em área, ó. Fox dragão da hora, velho. Mas o meu golpe que mais dá dano é esse aqui. Mas já tá o quadro máximo essa rastreadinha de fogo Eu teria que pôr outros skills, velho. Quero pegar logo qual é o nível que eu libero o outro skill. Ah, eu liberei outro skill, nem vi. Vamos tirar esse foguinho aqui vamos ver o que essa skill nova faz. Hum, vou dar uma vida. Me deu um escudo. Deixa eu dar uma vida. É, Cria um escudo que absorve. Ah! Ataques modernos causam sumário. Ataques repletem. Pô, gostei, gostei. É um escudo, cara. Mas não é uma skill muito boa para dar dano. A skill defensiva, isso aqui é Me serviu para o um PVP, no caso. Então vou guardar essa skill. Não sei para que, que eu vou, vou usar. Que esse aqui já está upado, velho. Ah, eu ah, tenho outra skill aqui também. É essa aqui, ó, posso upar. Opa, essa isso aqui é da stun em área. Eu vou para longe, tô... fico invisível. Ó. Solta o de fogo lá. E, Solta os dragão. Vou dar um dano em área. Solta o... o bagulho de fogo. Ó. Hum, foi. Agora eu caí na posição. Fui parar pra ler. 18, 22, a carne passou bonito. A mana ela enche rápido, mas ela gasta muito rápido também, então... Acho que no PVP essa, essa mana tem que ser bem controlada ou, ou usar pote, pra optar bem. A intenção é vocês eu o pai skill no máximo. Essa skill que eu quero falar olha esse aqui do... Esse aqui, aí, Spectra. Aperta o K dá pra você ver se eu Esse aqui aumenta quase o pano, no máximo. Será que me dá mais dano até agora? Opa! Vamos pegar tudo, vamos pegar tudo, pegar tudo Peguei, bora! a ah, gente, amanhã eu vou levar uma casa para me alugar Se der certo Se eu conseguir fechar com a mulher, certo? Eu vou conseguir ver, fazer lives de jogos assim, normal, direto. Só que eu vou ficar uma semana sem postar vídeo, que é até transferir a internet pra lá, entendeu? Você já sabe como funciona. E o jogo caiu. O jogo caiu. Caiu, caiu, caiu. Tá me ouvindo, Kid? Oh, kid? Tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, o mundo caiu. Ah, gente, o jogo tá caindo... Ah, não, voltou tá dando umas caídas porque tá com muita gente jogando. Servidor.. Servidor um tá caindo muito porque tá com muita gente jogando. Muita mesmo. Os espera meia hora, então. Tem uma galera caindo. E eu fui desconectar o servidor. Legal. Pone... Conexão com servidor finalizada. Bonito! Caiu do servidor, literalmente. Os caras estão matando os bichos. Caiu. O cara está de sem Caiu. É, gente. Não <risos> deu certo, o DG caiu. Se inscreve aí no canal, compartilha, deixa seu like e fui, gente.